Vamos fazer a revisão da bateria É bom sempre fazer a limpeza É bom sempre fazer a limpeza, ó Sabe por quê? Porque pode ter alguma sujeira aqui na máquina aqui, ó, No polo da bateria É sempre bom fazer a limpeza Sempre bom fazer a limpeza funcionou. Ah, funcionou. Se dá pra ver. a olha o ponteiro girando, Funcionou. Agora verifica. Certinho. Faz a limpeza, sobra. não precisa passar pincel não. Só verifica direitinho para ver se a máquina tá no lugar. E colocar na posição certinha Pra não quebrar Tem que cuidar pra não quebrar Encaixou, ó. Fechou o fundo. Ó, o relógio feminino bonito, ó. A bateria já. É só acertar o horário, ó. 1 e 12. Ó. É só acertar o horário. Certo horário 1h12 Alessandro, auxiliar técnico profissional relojoeiro. Espero que você tenha gostado, pessoal Se inscreva no canal e siga Aí, relógio bonito, ó Agora é só botar na caixa Relógio bonitão, feminino, ó Bota na caixinha Bota nessa posição aqui Ah, espero que vocês tenham gostado, pessoal, ó. Oh. Oh, loja feminina, oh. Como é que ficou, oh. Pulseira de couro, ó. Oh. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Ah, funcionando, ó. Oh. o seu joinha, pessoal. Se vocês gostaram, desceu seu joinha. A loja feminina, muito obrigado. Olha como é que ficou. Ó. Bonito, ó. Na caixinha. Muito obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Nós foi Menino Quarty, ó. Máquina PC.